Nós vamos poder ampliar o leque de aplicação dos recursos. Nós vamos poder é, fazer a operação tapa-buraco, reformar calçadas, fazer novas calçadas, fazer recuperar o pavimento asfáltico, fazer asfalto, enfim, fazer obra de infraestrutura. E com isso, evidentemente, que vai trazer benefício a toda a população brasileira.